Não, vê. Esse, esse, esse, esse. não vejo hora desse de corona acabar Tenho muita história pra fazer e muito pouco pra contar Muito rolê pra dar Muita música pra fazer Muitos corações pra conquistar Agindo no sapatinho Os inimigos não vão me achar Acredite ou não Você escolhe um lado E executa uma função mesmo pra trocar Ou mais Só é feliz quem é voraz um salve pro Alvo Street, que só tem moleque sagaz. Um salve pros meus manos do Cruzeiro, que não ramela na missão. Minhas é a minha casa, nunca vou esquecer nenhum de vocês. Do Alvorada tem uma gurizada massa também. Santa Rita, cinquentenário, primeiro de maio, centenário, Vicentina tem também. Só rapa do bem. E quem não cola com nós, meu mais sincero, foda-se, sigo taticô. Quando o rap game é o jogo que eu tiro do zero Não deixo falha, só não me atrasa Sou o adestrador de gata de raça Passo batido, perto dos de farda E sem conversa fiada Só bom dia, boa tarde, boa noite Não tô devendo nada E já que tô a pé me apoia numa carona pra baia Um salve pra todo mundo que me apoia Vocês são foda Saudade de puxar um freestyle na roda De ficar altas horas jogando bola Saudade que fica, ouça a mente clandestina História das áreas, viver é meu trabalho A rua é minha segunda casa, as estrelas são meu teto A lua é o céu, meu combustível que me deixa esperto Minha gira é a mesma coisa que seu dialeto É, é, é Só não se emociona e continuo correndo pelo certo É, faz assim mesmo, tem segredo Saudade de quem já se foi Valorizo quem ainda está aqui por mim E é assim que é, vivendo como se não tivesse fim Como se não tivesse fim Tático não estático e nem eclético Sempre tático, sempre atlético. Sempre pelo certo